Fala aí, driver! Se você não me conhece, meu nome é Lucas e eu quero deixar um aviso importante para todos os motoristas que trabalham na cidade de Guarulhos ou que vão para o aeroporto de Guarulhos buscar passageiros lá. Infelizmente, o prefeito Guti fez algumas alterações no decreto, que já estava em trâmite lá na prefeitura. E a partir de hoje, 1 de outubro de 2019, se você não estiver cadastrado na Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, a tal de SMTU, você poderá ter o seu carro apreendido e levar uma multa de até R$ 8.275,00. Se passar em alguma das fiscalizações que vai começar a ocorrer a partir desta data mas não se preocupe você pode levar passageiros para lá o que você não pode é pegar passageiros dentro do município e o pior no aeroporto que a gente sabe que é o aeroporto de Guarulhos é onde a gente consegue a maior fonte de renda nos aplicativos devido às viagens mais longas por isso eu tô trazendo esse vídeo aqui para que você já se regularize com a prefeitura pois eu tenho certeza que muitos vão ser pegos de surpresa eu recebi essa informação e eu confesso que até me pegou de surpresa porque eu já estava fazendo um vídeo completo com todas as informações do decreto, mas aí ocorreu essa alteração no decreto atual, e infelizmente eu vou ter que refazer o vídeo, adicionando essas novas informações. Mas não se preocupe, eu já vou trazer um vídeo completo com todas as informações para que você fique kit com a prefeitura para não ter mais nenhuma dor de cabeça com ela. E se você já quiser ir se antecipando para trabalhar na região ali ou fazer viagens de volta do aeroporto, é melhor pelo menos você já ter o protocolo de cadastro na SMTU, pois, de acordo com o novo decreto, tendo pelo menos esse protocolo, você passando a fiscalização, você não vai ser multado. Para isso, você deve comparecer até a unidade fácil da Secretaria de Transportes lá de Guarulhos, que fica na. Na Alameda dos Lírios, número 303, no Parque CK, munido ali da sua CNH e do documento do seu carro. Lá você já pode ir adiantando o seu cadastro e ter um pouco mais de informações sobre o decreto enquanto ainda não lanço o vídeo aqui no canal, beleza? Mas eu vou ser sincero com você, eu, particularmente, não vou fazer o cadastro agora, porque provavelmente logo mais os aplicativos já vão trazer alguma liminar que vai quebrar esse decreto. Por isso eu vou evitar ao máximo a região de Guarulhos e aeroporto. É uma pena, porque grande parte da minha renda vem do aeroporto, porque eu utilizo a estratégia do aeroporto. Mas tudo bem. Bom, esse foi um vídeo rápido e objetivo, somente para alertar você antes de postar o vídeo completo, porque todo mundo foi pego de surpresa. E espero que pelo menos essa informação inicial... Tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas E se você gostou já deixa aquele joinha no vídeo E eu vou ficando por aqui E espero você em um próximo vídeo Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima Falou, tchau!